Quinta carreira uma duas três correntinhas vou virar então aqui vou pular um ponto alto vou vir aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto um e dois, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três pontos altos, uma correntinha, vou pular um ponto alto aqui, aqui no seguinte, vou repetir novamente três pontos altos. Ok, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu vou fazer novamente um ponto alto para cada pontinho aqui. Então, agora é só repetir a mesma coisa, tá aqui nessa parte, ok? Então, aqui eu terminei assim: tá, fiz dois pontos altos, pulei o ponto alto e a correntinha, e mais um ponto alto aqui na segunda correntinha, OK? Então, carreira 6. Uma, duas correntinhas. Vou virar. Então aqui, ó, no ponto alto, vou fazer um ponto alto sem terminar. Bem aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar. Eu vou tirar dois aqui e tirar dois, OK? Ficou assim. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto novamente nesse mesmo lugar. Mais um ponto alto, uma correntinha nesse mesmo lugar. Um ponto alto, ok. Agora eu vou trabalhar nesse outro ponto alto da mesma forma aqui, só que ao contrário. Então, aqui ó, um ponto alto.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 Ponto alto, primeiro bem aqui no seguinte, faço um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, arremato, deixando dois e arremato. Ok, então agora é só repetir tudo novamente. Então aqui é igual aqui. Então, eu faço aqui. As cinco correntinhas. Depois eu vou fazer esse leque aqui, ó. Tá? Nesses dois pontos aqui, a mesma coisa, ok? E assim por diante. Então agora eu vou fazer a carreira 7, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então aqui no primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos bem aqui no ponto alto seguinte vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo lugar ok duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto agora eu vou repetir tudo ao contrário Tá, então aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto, dois pontos altos nesse mesmo lugar, aqui no ponto alto seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas bem aqui, ó, no meio tá. Vou fazer um ponto alto duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer. Tá, aqui ó, igualzinho, tudo que eu fiz aqui, vou fazer aqui novamente. Tá, essa parte é daqui, e assim por diante. Bom, agora é só fazer aqui, ó, a primeira carreira tá igualzinho ok e aqui eu vou explicar uma coisa pra vocês é o seguinte as folhas são intercaladas tá então aqui tem metade da folha uma folha inteira uma folha inteira aqui mais metade da folha aqui em cima vai ficar com folhas inteiras ok então pra você saber como começar como terminar é só olhar essa parte aqui tá bom é fazer isso aqui ó dá certinho essa carreira ela você vê que aqui tem um ponto baixo então quando você for subir as correntinhas aqui então o ponto baixo o ponto alto não seria o suficiente então você pode colocar aqui para começar quatro correntinhas mais dois de, de espaço e vai fazendo até essa carreira aqui até o final chegando lá no final você vai fazer duas correntinhas e o um ponto alto duplo, ok? Porque você está colocando quatro aqui, tá bom? O restante é assim: ó, três correntinhas para dar altura e mais do espaço, três correntinhas para dar altura, mais do espaço e assim por diante. Então nessa carreira aqui, olha só: você tem que ver bem a metade, ó, tá? Então aqui tem o um ponto alto a correntinha dois pontos altos então você vai começar fazendo quatro correntinhas e dois pontos altos aí você vai fazendo a correntinha e tal e assim por diante tá então olha só aqui tem um ponto alto então aqui três correntinhas mais a correntinha do espaço e mais aqui o grupinho aí você vai fazendo isso e fica facinho tá bom muito fácil ok então, é só fazer do jeito que eu expliquei que dá certinho, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!